bye O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem sua recompensa, sem receber a sua recompensa.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 O último final de semana do mês de setembro é dedicado de uma forma especial à Bíblia. Já estamos celebrando o domingo nesta Santa Missa. E o último domingo do mês é o dia da Bíblia. A palavra de Deus sempre tem uma luz para os momentos mais diversos da nossa vida. Ela é a própria luz para as várias ocasiões que nós podemos viver, situações nas quais nós nos encontramos. E a palavra de Deus na sua riqueza vem hoje nos instruir. São tantos os pontos, ensinamentos que nós poderíamos refletir que... Exigiriam de nós ficar aqui a noite inteira, quem sabe até por mais tempo. Mas a palavra de Deus de uma forma especial nesta liturgia, vai nos mostrar que a palavra não é monopólio de alguém. Ela não é exclusividade de ninguém. Deus fala por meio daqueles que Ele quiser falar. Não existem donos da palavra Existem pessoas que se deixam iluminar por ela E podem agora proclamá-la, ecoá-la É o que nós vemos na primeira leitura Palavra de Deus não é exclusividade de um grupo Moisés já está idoso e agora ele começa a se deparar com os seus limites, ele se vê incapaz de dirigir o povo de Deus sozinho, Deus então lhe inspira a convocar 70 homens idôneos, homens honrados, para que ao serem ungidos tenham a graça do Espírito que foi dado a Moisés, são 70 anciãos e depois de receberem esse Espírito, começam a profetizar, mas logo eles deixam a profecia. E é claro que Deus sempre suscita novas pessoas. Josué fica sabendo que dois homens que não faziam parte desse grupo dos 70, agora estão profetizando também. E Josué se vendo incomodado vai até Moisés e pede que Moisés os faça se calar. Eles não fazem parte do grupo dos escolhidos. E Moisés diz, quem dera todos profetizassem. Moisés não fica com ciúmes porque outros estão fazendo aquilo que Muitos deixaram de fazer Ele se alegra Porque ele vê que há pessoas que se comprometem Se responsabilizam Em anunciar Em ser porta-vozes de Deus Assim também deve ser a nossa alegria Quando nós vemos que há pessoas Que acabam se sentindo Seduzidas por Deus E desejosas também De anunciar Moisés diz quem dera, todos recebessem o Espírito e profetizassem. Ele não se apodera pelos ciúmes. Todos que são batizados devem ser profetas. Receberam este grande dom de ser profetas, sacerdotes, reis por meio do batismo que nos faz também e acima de tudo filhos, profetas podem falar de Deus, anunciá-lo sacerdotes não como o sacerdote ordenado mas através do sacerdócio batismal, serem pessoas que santificam o ambiente onde se encontram seja o lar, seja o campo do trabalho sacerdote é aquele que Santifica, ser reis, reinar com Jesus, participar do seu reino, colaborando através do poder que nos é dado para podermos servir melhor, para sermos instrumentos dele. Todos podem ser profetas. Assim como a primeira leitura mostra que a palavra não é exclusividade de ninguém, o Evangelho vai nos mostrar que Cristo tampouco é exclusividade de um grupo. Cristo não pode ser monopolizado. Cristo veio para todos. E acontece algo semelhante ao que aconteceu na primeira leitura com Moisés. Agora não são mais os setenta, agora são os doze discípulos, os apóstolos, melhor dizendo. Já não é mais Josué, que vai até Moisés, é João que vai até Jesus, e diz assim, num tom de protesto, Senhor, há alguém expulsando demônios em teu nome, e João até mesmo fala para Jesus, proibi lo aliás, João é mais atrevido ainda do que isso, vamos à palavra, ele diz assim, Mestre, nós vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Porque ele não nos segue. Ele nem diz, porque ele não segue ao Senhor, porque não nos segue. Porque não faz parte do grupo dos doze. Jesus diz: não o proibais. Por quê? Quem não é contra nós, é a nosso favor. Na verdade os apóstolos não estavam conseguindo expulsar o demônio de um determinado homem. E quando eles veem que alguém expulsa em nome de Jesus, logicamente que eles se sentem incomodados. Nas nossas comunidades pode acontecer também que nós nos sintamos tão incomodados quanto João e os demais apóstolos, quando nós vemos pessoas fazendo aquilo que talvez nós não estamos fazendo Ou em outros casos, fazendo também aquilo que nós achamos que somos nós que devemos fazer por primeiro E é aí que nós devemos nos questionar de fato Se nós estamos servindo a Deus ou se nós estamos nos servindo de Deus Para alimentar o nosso senso de valor a nossa vaidade, o nosso orgulho. Quem dera todos tivessem o desejo de servir, de se colocar à disposição do Senhor. Pode acontecer que talvez, aqueles que já fazem parte do grupo, como os 70, como os 12, se vejam até mesmo desconsiderados, quando percebem que outros, por inspiração divina, começam a realizar outras coisas. E até por zelo também. E pode acontecer que os que fazem parte do grupo para defender o seu território, ou até o prestígio que isso lhe traz, não é? De estar a serviço, seja resistente ao outro. Com frases do tipo, mas essas pessoas não sabem fazer direito, não é? As pessoas... Estão fazendo de qualquer jeito, não fazem como, como a gente faz. Eu sempre fiz isso, né? E tantas outras coisas que podem demonstrar o nosso zelo também pelo sagrado, mas sem nós percebermos pode mostrar também o nosso fechamento. E daí a gente pode dizer que algumas pessoas não fazem tão bem, mas será que nós estimulamos essas pessoas e as formamos para fazer bem? Eu sou um padre que hoje está aqui atuante. Depois eu vou envelhecer. Não é? E é preciso que eu também pense que eu preciso promover as vocações para aqueles que virão depois de mim. Eu não vou durar para sempre. Nem vocês. As lideranças não nascem do nada. Elas são suscitadas primeiramente por Deus. E elas precisam ser acompanhadas também. Elas precisam ser, eu diria, treinadas, para que elas possam exercer a liderança de serviço, se colocando primeiramente a serviço. E a palavra de Deus vai nos mostrar, por meio da boca de Jesus, que é preciso ter hospitalidade, parece que Jesus está aqui de forma desconexa, Lançando um monte de ensinamentos, assim, né? Que não, não tem ligação um com o outro. Mas, na verdade, tudo isso está muito bem costurado, concatenado. Porque é preciso, para ser hospitaleiro, ser acolhedor. O Senhor fala assim. Que até mesmo aquele que der um copo de água a quem for profeta, terá recompensa de profeta. Ou seja, até mesmo aquele que servir... Mesmo não tendo o dom da palavra Mesmo não tendo desenvoltura para algumas atividades Mas colaborar para a profecia Para o anúncio do reino de Deus Vai receber a mesma recompensa Do que aquele que tem aquele outro dom Mas é preciso que alguém acolha a estes Que podem e devem também estar a serviço Devem profetizar, falar de Deus Com palavras e com a vida E o Senhor diz mais ainda que não se deve escandalizar os pequenos, a que os pequenos não são apenas as crianças, como Jesus apresentava aquela criança a ser acolhida lá no final de semana passado, mas toda pessoa que talvez não seja madura o suficiente na fé. Sabe aquela pessoa que chega à igreja com muito entusiasmo, depois de ter feito um encontro com Deus de ter participado não sei de um ECC de uma experiência de oração é, enfim de algum encontro de final de semana e a pessoa vem né, toda eufórica até mesmo por servir mesmo às vezes não sabendo o que é o certo ou o errado se nós damos contra testemunho não permitindo que essa pessoa seja inserida mesmo ela não estando pronta não é nós estamos sim fazendo com que os pequenos se percam. Seria melhor, diz Jesus, que nós amarrássemos uma pedra ao pescoço e nos lançássemos às águas, do que matarmos a fé e o entusiasmo de alguém que precisa ser direcionado, formado, liderado, para depois também liderar. Existem outras coisas também que nós precisamos aprender a cortar, principalmente a nós que estamos mais tempo na igreja, ou servindo, Através de um ministério, o Senhor fala de cortar a mão, de cortar o pé, de arrancar o olho, se estes membros, se essas partes do corpo nos fazem pecar. Se nós lêssemos literalmente esta palavra, nós nos mutilaríamos, não é? Nenhum de nós escaparia. Mas não é esse o sentido. Os membros aqui, essas partes do corpo, representam aquilo que Deus nos deu, que deve ser instrumento de salvação também para o outro, mas que pode ser usado como instrumento do pecado. A começar pela mão, o dedo que aponta, que julga o outro, pode ser instrumento de condenação para o irmão e para aquele mesmo que condena, o outro condenando a si próprio. Com a mesma medida que nós julgamos, seremos julgados. O pé. O pé é a primeira parte do corpo que chega em algum lugar quando nós nos colocamos no ambiente, né? Olha só. A parte mais, digamos, saliente, assim, das extremidades que nós temos no nosso corpo. Ele chega primeiro. Quem peca com o pé, ou seja,. Diante de uma traição, diante de um mal entendido, diante de uma situação em que se sentiu humilhado e tão rápido quanto o pé chega já se vingando, já revidando, seria melhor que cortasse isto para entrar no reino dos céus, mesmo sem o pé, ou seja, mesmo sem aquele orgulho de quem acha que tem a razão, mas com o coração purificado, os olhos, quantos estímulos nós temos hoje em dia de coisas na internet, de vídeos que chegam por WhatsApp ou vídeos que são até procurados, que podem escravizar as pessoas ou ainda torná-las infiéis quando tem um relacionamento, um matrimônio ou um relacionamento ainda que seja de namoro, não é? A infidelidade começa pelos olhos, o adultério começa por aí, arranca diz o Senhor, ou seja, se isso está te levando para um caminho de infidelidade, de aprisionamento, tire isso da tua vida e tantas outras coisas que podem estar presentes em nós e que precisam ser cortadas para que nós possamos profetizar. Os olhos também podem ser a luz. Quando nós vemos as situações com o olhar de Deus, as mãos podem ser sinal de ação, de caridade, de solidariedade, de iniciativa. Os pés podem nos lembrar a prontidão de quem se põe a evangelizar, ir para a missão. O corpo é sagrado, e é por isso que ele deve ser visto desta forma e tratado assim também. Não somos donos do nosso corpo. Nós recebemos tudo isso de Deus. Somos templos, templos dele. Da mesma forma que nós não podemos nos considerar donos de Jesus Cristo. Nos diz o Papa Francisco, devemos ser amigos de Jesus e não seus donos. Por isso, mais do que pertencer ao grupo de Cristo, é preciso que hoje nós tenhamos a consciência de que precisamos estar em sintonia com Cristo, ter os mesmos sentimentos de Cristo, ser alguém colaborador no seu reino. Mas existirão também aqueles que não fazem parte deste grupo e podemos dizer a igreja católica. Eu não estou dizendo que a igreja católica e as outras igrejas são a mesma coisa. Eu não estou falando isso. Nós como católicos to temos todos os meios de salvação e portanto temos até uma facilidade maior para obtermos a salvação. Nós temos os sacramentos. Mas isso não é garantia de que nós seremos salvos se nós não vivenciarmos o agir de Deus, não fizermos um bom uso também de todo esse tesouro que Ele nos dá. E pode acontecer também que outras pessoas sejam salvas por Jesus, mesmo não participando da nossa igreja. São pessoas cristãs que estão em outras denominações, e aqui eu não estou falando que... Aquela igreja lá esteja certa, eu estou falando de pessoas que com sinceridade seguem a Jesus, amam a Jesus, servem o Senhor. São colegas nossos, são vizinhos, são conhecidos, pessoas que não participam da igreja católica, mas que se agirem em nome de Cristo, se realmente viverem o Evangelho, serão salvas. E digo mais ainda, até mesmo aqueles que não tendo conhecido Cristo, mas pela lei inscrita na consciência humana, fazem o bem, evitam o mal e sem saber vivem o Evangelho, serão salvas por Cristo. Sempre a salvação virá por Ele e às vezes de formas misteriosas que nós desconhecemos, mas nós conhecemos as formas que nos são apresentadas, os sacramentos. E queremos cada vez mais seguir a Jesus por meio do nosso batismo, sendo profetas, sendo sacerdotes, sendo reis com o Senhor. Que nós possamos agregar, que nós possamos ver aquilo que nos une. Na carta aos Gálatas, estudada por toda a igreja no Brasil e também aqui na nossa paróquia, Paulo nos diz que em Cristo nós somos um. Que nós possamos olhar para aquilo que nos une, muito mais para aquilo do que aquilo que nos divide. Isso não quer dizer perder as nossas convicções católicas, isso não quer dizer negar a nossa fé e nem mesmo deixar a nossa doutrina. Mas ser capaz de ver que existem pessoas que não são nossas inimigas, mas se agirem conforme o agir de Cristo, estão colaborando para o seu reino. E muitas delas estão evangelizando também, como nós somos chamados a evangelizar. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador.